Ó, <risos> oh, meu nobre Um cachorrinho, cara O cachorrinho, cara, ele tá com a pata ferida E agora, impostor O cachorro não tá com a pata ferida, cara Será que alguém pode ajudar esse cachorro? Meu nobre, será que alguém pode ajudar esse cachorro? Você pode ajudar ele a sobreviver, cara Vamos fazer... Uma votação aqui, cara. De um lado, aqueles que querem que o cachorro morra. E do outro, aqueles que querem que eu salve o pobre cachorrinho, cara. Olha só como é que ele está sofrendo, cara. A patinha é cheia de sangue. Numa armadilha de russo, cara. O pobre do cachorro está numa armadilha de russo. Então é o seguinte, cara. Se você quer que eu salve esse cachorro, doe para live e diga... Salve o cachorro, Marco. Impostou um voto salve. Mas tem que doar, cara. Impostou dois votos, mate. Impostou três, salve. Como assim? Mas tem que ser doado, cara. Só conta voto com doação. Doe e fale salve. Ou doe e fale mate. E aí o cachorro... Será ou salvo ou morto. De acordo com a escolha de vocês... Aí do chat. Mas se apressem, cara. Porque o cachorro está sofrendo... Eu posso atirar na cabeça dele ou eu posso libertá-lo do seu sofrimento. Só cabe a vocês decidir, cara. Só cabe a vocês decidir. Vai morrer? O lobo vai morrer? Eu não acredito que vocês vão deixar o lobo morrer. Eu não acredito que vocês, nessa live, vão deixar o pobre do lobo morrer, cara. Eu não acredito nisso. Adeus, lobo. Ai, meu Deus do céu, não, velho, você não vai deixar o lobo morrer, cara O lobinho, mano O lobinho, cara, olha só o lobo sofrendo, mano Tem que salvar o pobre do lobo Eu levarei ele para o paraíso Que paraíso, amigo você é o um seifeiro, você sempre é seifa Você não leva para o paraíso Meu Deus, cara eu vou, eu vou ajudar, velho Eu sei que vocês aí dessa live Têm um péssimo coração um péssimo coração. Mas eu, eu, o Marco, vou salvar o Lobo mesmo que vocês não estejam nem aí para ele, cara. Está salvo, meu amigo. Vai embora. Vai, meu filho. Vai. Vai ser feliz. Vai, você está livre. Isso, isso, isso. Porra, você nem me agradeceu, seu vagabundo. Porra, o cara. Nossa, o cara foi embora nem me agradeceu, vai salvar ele, mano. E foi isso. Mano, só tem você, mas é o é, é um entretenimento, cara. Eu vou fazer um corte e vou postar no. <risos>